vou mostrar-vos como é que funciona a nova aplicação Google Duo uma aplicação simplesmente fácil de utilizar, não há como inventar então vou fazer agora uma chamada tenho aqui já um contacto em baixo, uma chamada que fiz há pouco basta tocar neste contacto, eu podia fazer swipe para ver mais contactos recentes uh, vou tocar neste contacto e portanto estamos a ver uh, a câmera uh, frontal do, do segundo telefone pode-se comentar de, de câmera em tempo real eu até vou comentar aqui uh, da minha portanto eu agora vou ampliar, portanto esta é a minha câmara, portanto aqui num tripé agarrado aqui à, à varanda e agora vou voltar a mudar de câmara para a minha, portanto nós podemos ter uh, as duas câmaras com facilidade e podemos bloquear o som se necessário e cá em baixo tocamos no círculo para mudar para ver a minha ou a outra e portanto a chamada funciona uh, facilmente, num dos telefones estou com 4G, noutro no estou com Wi-Fi de um router também 4G, uh, a grande vantagem é que podemos estar a fazer a chamada através do Wi-Fi e assim que perdemos o sinal o Wi-Fi passa para uh, plano de dados, portanto ele comuta entre Wi-Fi e plano de dados sem perda de sinal uh, a grande vantagem é que tem muita qualidade do vídeo, mesmo com internet mais lenta ele vai degradando o vídeo naturalmente para conseguir uh, acompanhar, uh, mesmo em mercados emergentes com internet 2G ele funciona muito bem Portanto, esta é uma das grandes vantagens face a outras aplicações. E uma outra grande vantagem é o Knock Knock, que significa que eu consigo ver o vídeo, até durante 30 segundos, de quem me está a ligar, desde que esteja na minha lista de contactos de telefone e vice-versa, a outra pessoa consegue ver o meu vídeo antes de atender, se eu estiver na lista de contactos daquela pessoa. Uma outra vantagem, não é preciso criar conta para utilizar esta aplicação, basta introduzir o número de telefone, validar com uma mensagem de SMS e pode começar a utilizar. É importante que tenha o número de telefone para quem quer ligar, senão não consegue fazer a chamada. Portanto, é diferente de outros serviços, como o Skype, ou outro tipo de serviços, porque consegue adicionar por um username e tem que criar uma conta. Aqui, basta que tenha o número de telefone, portanto, é uma ferramenta é mais concorrente com o FaceTime de, do iOS, em que eu tenho que ter o contacto da pessoa, o número de telefone da pessoa, para conseguir fazer a chamada. Em relação às definições, eu posso ir aos três pontinhos, eu posso ativar ou desativar o vibrar ao tocar, a tal funcionalidade, knock-knock, eu posso desativar, que permite ver o vídeo antes de atender só de quem está nos meus contactos. Limitar a utilização de dados móveis permite restringir a utilização de dados, portanto, comprimir mais o vídeo. E posso ver aqui os números bloqueados. Se alguém começar a fazer chamadas aleatoriamente para vários números, se o seu estiver nessa lista, pode bloquear esse número. E, portanto, estas são as principais funcionalidades faz a chamada, outra pessoa recebe a chamada, ou se não a receber, pode devolver a chamada em vídeo, ou pode responder com uma mensagem uh, a esse pedido de chamada, muito simples de utilizar, não há como inventar, qualquer pessoa, aliás diria mais, qualquer pessoa ou criança consegue utilizar esta ferramenta, ela já teve mais de mil milhões de downloads e é compatível com Android e iOS, portanto funciona em qualquer plataforma, é também encriptada ponto a ponto, portanto a chamada é totalmente encriptada, só dá para fazer chamadas de uma para uma pessoa, não chamadas em grupo, Portanto, não é uma ferramenta concorrente de Google Hangouts, que agora está só no YouTube, mas sim de um FaceTime ou de um Skype da função da parte pessoal. para a parte que eu quero falar com pessoas da minha família, pessoas amigas, já que é este o objetivo desta aplicação. Experimenta a aplicação e deixe-me o seu feedback. Uma outra opção interessante é que funciona na vertical ou na horizontal, portanto, se eu rodar para o formato horizontal, a pessoa do outro lado continua a ver sempre bem, idêntico como se faz no, no Periscope. Portanto, eu posso escolher o formato, do outro lado, pode rodar também para acompanhar o formato, ou então ver conforme está e ver bem, fica no formato horizontal. devem estar a perguntar porque é que eu estou aqui todo colorido uh, nesta, no Google Duos. Fica aqui a dúvida no ar: será que eu fui a alguma festa das cores ou será isto um filtro escondido do Google Duo?